Tem gente que faria de tudo para abrir mediunidade, enquanto tem aquelas que quando vem Espírito, pede para Deus tampar a cara dela e tirar essa visão, que ela morre de medo. Então eu quero te perguntar, você está com mediunidade desregulada? Fica comigo que hoje eu vou te trazer algumas ervas que vão equilibrar a sua mediunidade na hora. Aí a gente já vai falar sobre isso, tá? Pessoal, Antes da gente falar sobre equilibrar e mediunidade, né, a gente precisa entender o que, que é, na verdade, a mediunidade. Mediunidade, médium, do latim médio ou intermediário, é aquele que está no meio. Né? Estou nos extremos aqui, mas o médio é aquele que está no meio aqui. A gente tem o nosso plano material, o reino físico, que é onde a gente vive. Tem o plano espiritual, onde tem os mentores e os seres menos iluminados. Falo plano espiritual como um todo. Não estou falando de alta vibração, nem baixa vibração. O que é o médium? É aquele que está entre o plano físico e aquele que está entre o plano extrafísico. Ah, é aquela pessoa que está na experiência de quase morte? Não, é aquela pessoa que consegue, do plano físico, acessar o extrafísico. Extrafísico necessariamente quer dizer espiritual? Não. Tudo aquilo que é espiritual é extrafísico. Nem tudo que é extrafísico é espiritual. A gente tem a nossa aura, nosso corpo de luz, nosso espírito santo. Né? eu falo espírito como é conhecido no catolicismo mas a nossa aura ela é extrafísica, psiquismo é extrafísico agora o espírito, um obsessor, um anjo é espiritual então médium é aquela pessoa treinada, né? desenvolvida que ela se desenvolveu na habilidade de, do plano físico contactar o extrafísico mediunidade é só quem consegue fazer isso? sim, todo mundo consegue ah, a pessoa tem que nascer médium? Todo mundo nasce médium. Ah, todo mundo consegue ver espírito? Nem todo mundo daí. Por quê? Porque existem vários tipos de mediunidade que a gente pode ter. Mediunidade, ela é uma faculdade do nosso espírito. Nós somos espíritos tendo experiências humanas e não humanos tendo experiências espirituais. A nosso, o nosso espírito, quando encarna, a gente não deixa de ser espírito, a gente é apenas um espírito encarnado. Só que quando a gente vem né, para esse mundo Terra, lá no espírito, pulando nas nu... lá no mundo extrafísico, pulando nas nuvens, tudo é feliz, ha, ha, ha, ri, <risos> ri, ri. A gente é feliz, pula lá com os querubim, aqueles anjinhos gordinhos da asa pequena. E daí quando vem encarnar, a gente lembra, nossa, o que, que eu fui fazer? Já nasce até chorando, né? Então, quando a gente vem aqui para o plano físico da matéria, a gente... o nosso espírito ele sabe essa verdadeira identidade. O que a gente precisa no corpo físico, na consciência mental aqui, a gente desenvolver, a gente retomar essa nossa conexão. Nesse processo, tem gente que faz isso de uma forma leve equilibrada, tem gente que faz isso de uma forma densa e desequilibrada. Nessa forma densa e equilibrada, a pessoa começa a ver né, coisas mais ruins, porque a gente vai para onde a nossa sintonia nos leva, de maneira igual. A nossa mediunidade vai ser encaminhada para onde a nossa sintonia nos levar. Por isso né, que eu falo que mediunidade não é, é apenas ver, enxergar espírito. Eu tenho minha mediunidade desenvolvida, eu, Luiz. Só que eu não consigo enxergar com o olho físico da carne, né, esse olho verde aqui que Deus me deu, que, que tem um espírito aqui do meu lado. Deve ter, tem três aqui atrás das câmeras, mas são três espíritos encarnados. Mas o, o espírito desencarnado, eu, Luiz, não consigo enxergar. Tem gente que consegue ver, eu não consigo ver, eu consigo sentir que ele está perto. Como que eu consigo? Porque eu treinei. Então, a mediunidade, ela tem outras, outras faces, né? Ela tem outros métodos da gente desenvolver ela. Intuição, criatividade, ouvir sons, ter pensamentos, ter vontades. Quer ver? Você está no sofá, aí você sentou no sofá, não ligou a TV, naqueles programas de tiro... Esse programa de morte, esse programa de intriga ou de pegação. Você sentou no sofá, tá neutro, tá limpo, acabou de acordar, energia zero. Aí você pensa assim, nossa, hoje eu preciso ler aquele livro. Você lembra de um livro que você nem sabia que tinha. Ou então você acorda com uma vontade nova de fazer uma coisa que você nem, nunca imaginou. Ou então você acorda com uma outra vontade de mudar de emprego. Por quê? Tô sentindo que eu preciso. mediunidade, ela tem essas formas da gente desenvolver ela, não apenas ver espírito. Tem clara audiência, que é quando eu ouço com o ouvido físico influências né, extrafísicas. Tem a clara evidência, que é enxergar com os olhos da mente, com os olhos físicos, né, o extrafísico. É, tem a, a intuição, que é quando a gente recebe informações. Tem mediunidade intuitiva, por isso. Né? Tem a psicografia, que era Chico Xavier, fechava os olhos e escrevia. Tem a psicofonia, que a pessoa fecha os olhos, se coloca como canal e come, começa a falar as influências que ela recebe. Só que a mediunidade, ela é neutra, né? Se a mediunidade, ela vai, a gente vai servir como canal de um ser de luz, ou se a gente vai ser um canal de um ser de menos, men, menos, não, menos luz, vai depender da nossa sintonia. Então, a mediunidade, quando as pessoas têm medo dela, é porque ela está com uma sintonia baixa, então ela está se conectando com seres de menos luz. Para isso, né, para a gente equilibrar essa mediunidade, não basta apenas ir no centro espírita, ou tomar um passe, ou pegar, levar uma chicotada de arruda, que nem nos antigos, nos vários estados. A Gabi está aqui, lá em Brasília, você já viu o benzimento com a arruda? Você arranca a arruda, quase arranca a arruda do, do, do pé e dá uma chicotada, faz um x do jaspa na, na costa da pessoa, a arruda murcha, aí fala, ah, está com quebrante, não, não veio a força que, que tava batendo a arruda nas costas, né? você já viu isso, já aconteceu comigo, uma tia vou avó fazer. Então, a mediunidade ela é apenas o meio. Se ela vai para cá ou vai para lá, depende da gente. A mediunidade é o caminho para a gente conectar o extrafísico a partir do físico. Se eu vou para o extrafísico leve, se eu vou para um extrafísico denso, aí depende de mim, da minha sintonia naquele momento. Por isso que muita gente fala assim: ah, eu fui dormir tive um monte de pesadelo, uns bichos querendo me pegar. Ou então fui dormir nossa, sonhei com tanto de anjo, coisa mais linda num lugar tão leve. Por quê? Ou a pessoa se prepara, ou a pessoa não se prepara para dormir. Ou a pessoa, ela vai sutilizar a energia dela, ou ela não faz isso. Quer ver uma coisa? As pessoas que geralmente reclamam assim, ah, porque fui dormir, os bichos queriam me pegar, os bichos com os olhos arregalados, assim, com, com, com os dentes afiados. O que, que é isso? Pode ser um leão, pode ser uma, uma sei lá, você assistiu um filme de caça. Pode, pode ser uma influência, né, é, vestígios do dia. Mas pode ser que você foi dormir brigado com alguém, Pode ser que você foi dormir alcoolizado ou sob influência de outro, é, outro substância, né, que te altera do seu equilíbrio. Enquanto que a pessoa que ela sonha com anjos, com seres de luz, ela faz oração dela, agradece pelo dia, agradece pela cama, pelo cobertor, pelo ar, pelo, pelo conforto, pela, pelo banho, né, pelo água encanada, ela agradece. Porque o amor, né, é o sentimento raiz de todos os outros. Do amor vem todos os outros sentimentos leves, a gratidão, a admiração, a inspiração. Então quando a gente se prepara para dormir, a gente vai para um lugar leve. Se a gente não se prepara, vai dormir brigado, chateado, incomodado, reclamando, lembra do dia, aquela mente louca, né? lembra do chefe que brigou, lembra da fechada no trânsito, lembra do, da mãe que te bateu quando você era criança, lembra da briga que você teve hoje durante o dia. Quando você não prepara a sua energia antes de dormir, você vai para um lugar mais denso. E é por isso que a mediunidade ela desequilibra, porque... A pessoa acha que é por causa da mediunidade. Né? Só que mediunidade não. É que nem eu consegui dobrar meu braço. Como eu consigo dobrar meu braço, eu consigo dar um soco na cara de alguém ou eu consigo ir para academia e malhar bíceps. Vai ser apenas a escolha. Vai ser apenas a sintonia. Se eu tiver da pá virada, eu vou dar um soco na cara de alguém. Que coisa que eu não faço. Mas se eu estou... Da pá virada de desvirada, se eu tô bem de bem, eu vou pra academia, vou cuidar de mim. É apenas uma analogia para você entender. Mediunidade todo mundo tem. Se a gente vê coisa boa, é sintonia boa. Se a gente vê coisa ruim, é sintonia ruim. E daí, se você quiser melhorar, né? Tá vendo coisa ruim, tá vendo né, bicho espírito per é, perto de você, te acompanhando, tá com medo, eu vou te passar um tratamento agora, coringa, para elevar sua sintonia, para que a sua mediunidade te leve para caminhos de luz. Te para caminhos de cura e caminhos equilibrados. Vou deixar o livro aqui do lado. E nessa folha branca aqui para fazer um contraste eu vou colocar as ervas porque a gente vai fazer esse composto para elevar nossa sintonia e usar da nossa mediunidade para fazer bem para o mundo, ou seja, a começar a canalizar intuições positivas tanto para mim quanto para as pessoas, tanto para mim quanto para minha família, tanto para mim quanto para o meu trabalho, a mediunidade, muita gente ela, usa ela para propósitos egoístas. A partir do momento que a gente começar a usar a mediunidade para propósitos altruístas, você vai ver o quanto que a sua vida vai deslanchar. Ou a gente dá trabalho para Deus, ou a gente trabalha para Deus. Se você quer trabalhar para Deus, desenvolve sua mediunidade com a sintonia elevada e percebe a mudança, a transformação que vai te causar, tá bom? Para a nossa mediunidade, para elevar a nossa sintonia, se conectar com Deus, com os seres de luz e ter aquele sono dos anjos, reparador, conversar com o mentor. Então, mentor, o que, que você precisa que eu faça? Ah, então tem a Gabi ali, então cuida dela, ela está assim, assim, assim, faz assim para ela. Ah, beleza, pode deixar. Pronto, desenvolvi mediunidade e vou trazer a orientação dos seres de luz aqui para o plano Terra, né? Ah, anjo, arcanjo Gabriel, o que, que eu posso fazer? Ah, então, conversa direito, purifica seu karma, olha lá o Léo, ele tá com dificuldade nisso, assim, assim, ajuda ele. A gente eleva a nossa sintonia antes de dormir, por isso que esse composto ele vai ser na forma de chá, vou pedir para você tomar duas vezes por dia durante sete dias, e esse chá, uma dessas duas vezes, toma antes de dormir, tá bom? porque daí você vai receber essa energia dessas plantas e daí quando você né, o nosso espírito desacoplado do corpo físico não quer dizer que você vai morrer quer dizer que o nosso espírito ele desacopla do corpo físico esse nosso quando o corpo físico dorme o espírito desperta tem um vídeo meu lá no Luz da Serra uh, falando explicando sobre isso qualquer coisa você vai lá e e assiste tá então a gente faz isso né o nosso espírito Desacopla e para ele ir para um lugar de luz, a gente toma esse chá que eu vou te passar antes de dormir. Essa é uma vez. A outra vez você inclui no restante do dia para você uh, manter sua sintonia elevada durante o dia também, tá bom? Uh, antes de eu te passar as plantas também, só quero te comentar uma coisa. Se tiver qualquer outra dificuldade que você tenha, que você precisa de ajuda ou das plantas, ou minha, ou da Patrícia, coloca aqui nos comentários que a gente tem sempre um time é, preparado para te ouvir lendo né, os comentários, então comenta. Comenta aqui se você tem mediunidade desregulada ou não, se você precisa dessa ajuda ou não. Deixa seu like ou dislike, mas deixa alguma coisa para a gente saber se você está gostando, porque isso nos orienta né, para saber se eu estou indo para o caminho certo ou caminho errado para conseguir te ajudar melhor. Vamos para as plantas, tá bom? Primeira planta é Pariparoba. Pariparoba, depois eu vou ler o que, que ela faz. Como é para sete dias eu vou fazer aqui a quantidade para sete dias. Filtro energética mais planta não é mais resultado. Então aqui, Pariparoba, primeira vez, segunda vez. Então estou colocando aqui a quantidade para sete dias, tá? A próxima planta é hortelã levante. Primeira vez por dia. Segunda vez por dia. Nossa, mas é tão pouquinho? Sim, realmente. Porque na fita energética, mais planta não é mais resultado. A gente só precisa da energia da planta. Próxima planta, cordão de frade. Cordão de frade é um puro do sétimo. Vou colocar um... Uma pitadinha aqui para a primeira vez. Segunda vez. Próxima planta, hiperroxo, nivelador. Ajuda a gente a ter um, um sono restaurador, acabar com os efeitos colaterais. Aqui. E aqui. Última planta, alecrim. Uma pitada aqui. Bem cheiroso esse lecrim. Outra pitada aqui. Nossa, mas é só isso? Ah, então uma vez por dia eu vou tomar isso aqui tudo e outra vez por dia eu vou tomar isso aqui tudo? Não. Cada um montinho desse aqui vai te durar sete dias. Quer ver? Mistura. Faz sete montinhos. Não necessariamente precisa ter todas as plantas em cada montinho. Então você vai fazer sete. Um... Dois Três Quatro Aqui eu vou dividir Cinco Esse aqui eu vou dividir um pouquinho Seis E aqui eu vou pegar mais um pouquinho Sete Gente, é isso O chá não precisa nem ter gosto Para a fita Só basta que tenha as plantas Então, ó, sete, sete pitadas das plantas aqui. Esse outro lado aqui, depois eu divido em sete também. E daí, cada pitadinha dessa, você vai fazer um disso aqui, tá? Vamos ver o que as plantas fazem? Cordão de Frate, te ajuda a descobrir a sua missão na vida, deixa a sua alma aflorar, libera dons ocultos, aumenta a consciência e melhora a visão do todo, e possibilita a sua evolução espiritual. A próxima planta, pode o pessoal colocar na tela. Limpa a mente e o campo energético, desacelera a atividade mental, transmuta as energias densas de ordem mental e formas de pensamento negativas, alivia tensões, ajuda a parar de pensar em coisas negativas, descongestiona os pensamentos, expande a consciência, abre o chakra frontal, o terceiro olho, estimula a clarividência e aumenta a sensibilidade extrafísica. Pariparoba, acalma os instintos, diminui a fúria, elimina o machismo e a hiperatividade, ajuda a relaxar e a ajudar o estresse físico e elimina a mesquinharia e o materialismo excessivo. Valoriza a família, a moral, a ética e ajuda a ter a conduta íntegra. Próxima planta é o alecrim, acessa os registros da alma, os, os registros akáshicos, Libera traumas, medos e outros aspectos negativos registrados no ser e que estão adormecidos. Gera vontade de mudar e conhecer o novo e incentiva a pessoa a ter sabedoria para viver e amar. Última planta é o hiperroxo, que gera sono, ajuda a desacelerar a mente, aumenta a conexão e a absorção de energia vital pelo corpo, tem efeitos anti-estresse, anti, anti insônia calmante contra o nervosismo e hiperatividade e é um poderoso relaxante indutor do sono. Ajuda a se conectar com esferas superiores para pessoas calorentas, gera uma sensação de resfriamento agradável no corpo. Então, você vê que essas plantas que a gente colocou aqui para esse composto, elas são muito boas, principalmente para a pessoa que ela vai dormir. Então, ajuda a pessoa a ter um sono leve e reparador, e com a sintonia desse sono também alinhada né, na sintonia dos seres de luz. Muitas dessas plantas que a gente estava falando aqui, eu estou olhando para baixo só porque eu preciso fazer esse toque de terminar essas, esses outros montinhos me perdoa a gente precisa ter cuidado na hora de dormir e essas plantas elas vão fazer isso elas vão nos ajudar a preparar o nosso espírito a nossa energia para a gente dormir e se conectar com esferas superiores então aqui vocês estão vendo 14 montinhos né e esses montinhos aqui a gente vai energizar com verde e prata lembra como é que faz do peito vem a luz verde volta o verde vai o prata do topo da cabeça Volta o prata, vai o verde. Volta o verde, vai o prata e a gente oscila. Verde, prata. Verde, prata. E assim <coughs> a gente energiza esse composto. Cada montinho desse, a cada caneca de chá que eu vou tomar, lembra que na fita energética a gente não pode esquentar água ou no micro-ondas, ou na torneira elétrica, ou na chaleira elétrica, tá bem? Faz esse chá, deixa aqui embaixo depois como é que foi pra você, equilibra a sua mediunidade e me conta depois como que você ficou? Um beijo no seu coração, muita luz e até depois. Tchau, tchau!